What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e eu estou aqui com o grande Marcelo do canal Não Adivinho! Marcelo, presente aí para os meus queridos learners. Vamos lá, vamos lá, calma aí, é nervoso, <risos> calma aí. Tá nervoso, tá primeira, nervoso Primeira vez que eu participo do, do canal Tá nervoso Aí já tá nós dois aí de toalha hein. Então galera, eu tenho um canal no Youtube também chamado Não Adivinho e no meu canal a gente fala sobre origens de memes hum. né, Depende de repente tem aquele meme que você gosta e tal, você não sabe onde ele veio, eu falo sobre isso e eu falo também sobre mistérios lendas, né, inclusive tem a ver com o vídeo de hoje, Exato. né e o que eu faço também bastante é desmentir muita coisa que existe na internet. Ah, isso é bom, né? hein? Eu não sei se vocês lembram daquela época que começou a rolar um boato, um boato do... Do ovo vindo da China. Sei, sei, eu lembro disso. Você então, desmistificou eu toda isso. Desmistifico história Mostra que não tem nada a ver, que a galera tá tirando coisa da cabeça e apresenta tudo certinho lá. Então segue o Marcelo nas redes sociais, segue lá o canal dele que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui é qualidade garantida, hein? Viagem total. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre Halloween. Nos Estados Unidos, né? na cultura... cultura. Na cultura norte-americana, é bem famoso. Vamos mostrar aqui algumas decorações, algumas imagens, me dá imagens, casas no Halloween, como eles decoram as casas. Porque lá é tipo o um carnaval pra nós aqui, uhum. né? Quando você vai em festa de carnaval, você vai bem fantasiado, né? Sim. Ah, os carros alegóricos todos enfeitados. Lá nos Estados Unidos a parada deles é o Halloween. Lá não é o carnaval, igual é aqui. Lá é o... Lá é o carnaval dos Bom, monstros. carnaval né? dos monstros lá. <risos> Halloween. Então o pessoal veste a camisa mesmo. Você sabia disso, é Legal. É... Eu não sabia, cara. Pessoal... Não, não, não sabia. Ele compra... O pessoal lá compra as decorações, enfeita a casa, é... É... boneca pra todo lado. A gente vê bastante em filme, né, Júnior? Eu, por exemplo, nunca fui pra lá, mas eu, a gente sempre vê em filme a galera, a criançadinha vai lá, bate na porta, pede doce. E isso daí acontece lá? Realmente acontece, acontece lá? Acontece realmente. Que inclusive na hora que eles batem na porta lá, eles falam, é travessuras ou gostosuras, né? É doce ou travessura né? né? Travesuras, travesuras, sei travesuras, sei lá. É, travessuras, Mas em inglês é trick or treat? Trick or treat? Repeat. Trick? Trick? Or treat? Our treat. Very good. Ó, é o curso, galera. É o curso que eu tô fazendo aí. Esqueci de falar que ele é, um, ele é meu aluno do curso <risos> do Ejur Silveira. Um aluno aplicado, né? Eu tava aplicado. vendo aqui as anotações dele. Ó, oh, Inclusive, mano. aqui, ó. Deixa eu mostrar, <risos> mostrar aqui o que eu quero... O que eu tenho que mostrar. É, Ganhei tá. um caderno de anotação. Aê, personalizado. Do junior, personalizado pra... Isso aí. Dedicar mais ainda às aulas, né? Caro. <risos> Agora, vamos ver aqui. Ah, vamos fazer um react das imagens de casas decoradas de Halloween nos Estados Unidos. Uhum. Vamos lá, Marcelo? Vamos, vamos lá, lá. lá, vamos lá. Primeira casa, vamos ver. Olha só, Marcelo, olha aqui. Bom, a primeira casa já dá pra ver que tem um monte de T de aranha ali, né? É, e, e, olha, tudo que é lugar, ó, tá vendo? Jardim brincando ali com, com o teto da casa. Olha uhum. esse negócio aqui, ó. Que que é esse negócio pra É um, um, tipo um fantasma, fantasma, né? Não, deixa eu aproximar um pouco. Fantasma, alguma coisa do tipo. É tipo a morte, né? Um assim. É um manequim, né? Botaram ali é. pra assustar a galera. Isso. eu acho legal, eu achei legal as madeiras na, na janela, né? Porque parece um negócio de casa antiga casa mesmo, antiga, casa velha, é, né? É, tipo, não entram, então consertando a vidraça, ah, é. assim, uma coisa assim do tipo. E, e, e aqui a gente vê o é, cemitério com túmulos, né? Fala. São túmulos, né? Pera aí, pessoal, é. deixa eu colocar meu óculos aqui que eu sou. <risos> Eu sou meio cegueta. Agora sim, agora estou chegando em HD. Sim. Em HD agora, tudo. <risos> ah, tem, tem túmulos aí. É. E sabe o que significa esse R, I, P, que geralmente Rip. Isso, P? Rip. Eu sei, ah, eu sei, hein? Opa, vamos lá, como é? é? Descanse em paz em inglês. Isso. Só que eu não vou falar <risos> o inglês não, aqui, não. senão eu faço vergonha. Então, ó, o R é de rest. Rest. O I é de in. In. E o P é de peace. Peace. Rest in peace. Rest in peace. Descanse em paz. Muito bem. Chique. Olha, Descanse chique. em paz. <risos> é, rest in peace, PT. É, né? <risos> próxima, próxima imagem, olha só. Ah, essa daí ficou da hora. É, Tem uma aranha legal. gigante né, em Exato. cima da casa. É. Você sabe como é que se diz aranha em inglês? Cara, não. não Lembra lembro. do filme do Homem-Aranha? Ah, pô, nossa, <risos> sério, cara, que eu dei uma dessa? Pô, não acredito que eu dei uma dessa. É Spider, spider né? Spider, muito bem. Caramba, como é, é que, que... E, e as, as teias? Você sabe como é que se diz? Teia em inglês? Teia em inglês, é. não. É, lembra da, da internet. Quando você vê página da web e não foi localizada. É Web. Ah, é web? Uhum. Porque a web é tipo uma teia de conexão, né? Tipo... Ah, pode crer. Entendeu? Uhum. Então, você lembra disso. A web é a teia. Web é a teia. E aí, tem aqui a... a... Como é que se faz, esse negócio cercadinho aqui, né? Essa... Como é que se diz isso aqui? Cercado? É, acho um cercadinho. Um cercado, da... né? Que é... Fence. Como é que é? Fence. Fence. Fence. Fence. Fence. fence. fence. Muito bem. <risos> <risos> fence. Mas é e que... assim, eu fico imaginando, Júnior, o um trabalho que não deve dar pra fazer uns um, um negócios desse tamanho, é. aí. já imaginou? É. Se faz aqui no Brasil, no outro dia acorda sem aranha. Os caras levaram embora a aranha, pá. <risos> levaram a aranha, roubaram a aranha. aranha roubaram a aranha, aranha, roubaram, a aranha. aranha roubaram, as guegas, roubaram tudo as teias, tudo, tudo. <risos> e eles decoram com a intenção realmente das pessoas irem pra lá, tirar foto, né de repente interagir. Pra realmente entrar na, na brincadeira. No... Pra já mo mostrar mesmo pra, pro pessoal que tá. Exatamente, pra mostrar mesmo. Ó, você, você faz vai mais uma casa aqui, ó. Essa aí. Essa aí essa tem que dar uma olhada. A princípio, né, você tem que dar uma observada uhum. maior. É, você olha, parece que não tem nada de mais, né, é, é na casa, comum, demais, né, cara? Comum, Mas você conseguiu ver o que tem nessa casa? Conseguiu? Mas você conseguiu, ah, né? O que, que você aí. tá vendo a, é? coisa, a primeira coisa que chama atenção é esses, esses dentes aí, né? A casa tem dente, <risos> parece, tá dando risada, cara. <risos> É, aí formam a boca aqui e uhum. os dois olhos. Né? E é de... tudo torto ainda, né? Tudo, os, tudo os dentes, tudo né? Tudo <risos> torto, né? Tudo. Tem que usar um aparelhinho aí pra ficar legal. Aliás, aparelho em inglês, você sabe como é que se diz? Parei ninguém. É, eu não, tô, tô passando tô, tô, vergonha. <risos> Tava me botando numa sinuca numa de bico aqui porque... Aí esse curso, ó. Que, que curso que é, gente? É, eu não, não sabe as palavras. Me, me Fala aqui antes pra eu, pra eu falar. Mas antes eu só ali. aprendi com uma, com uma dentista muito tempo atrás, Sim. que é Braces. Braces? Braces. Caramba, Braces. braces. É, é tipo de braços. Tipo assim. braço, né? Braços. É braces. Braces. braces. <risos> Olha, lá. Olha esse aqui, ó. Nossa, essa ficou legal demais, Olha cara. É. Parece que é tipo um adesivo, né? É, parece, é uma, pin parece uma pintura, né? É. Só que eles não devem ter pintado a casa. É, Porque depois do Halloween eles vão, vão, vão voltar ao normal a ah, casa, né? Normal. É normal. Adesivo é stickers. Stickers? Stickers. Que é a mesma coisa que figurinha, inclusive. Figurinha é. Sticker da Copa do Mundo. Sticker. Ah, sim, mundo. sim. É. Eu ia falar stickers, mas não é sticker, é até um chocolate que se chama. Isso é Snickers. Snickers. Sneakers, sneakers. É, falando. É. Eu não falei, mas deixa eu... Já viu o chocolate com figurinha? <risos> Eu já tava viajando aqui, já. Aí, <risos> aí tem as... como é que é tem mesmo? Web? Web, web. É. é. Tem os dentes, né? Os, os teeth. teeth Tem uma mina aqui que parece com a Bloody Mary que... Ela tá segurando uma vassoura ali, né? é Ela deve estar tá limpando ali, né? Tá limpando, limpando. É, Mas muito legal a ideia do, dos stickers. Legal. Olha essa aí. mas aí são... são as decorações que eles fazem lá. É, não, tipo, mas não tem uma casa tem uma casa aí? É... Mas não é só, que... só... Não é só casa? Eu, não... eu acho que a casa tá aqui. A casa tá ali na frente dela, tá... O jardim. Os enfeites aí. Isso, é. Aí tem a bruxa, que em inglês é witch. Witch. Que tem o mesmo som da palavra witch, que é de o que, qual, no sentido de opção. Hum. Porque você tem what, e uhum. tem a outra que é witch. Which color do you prefer? Red or blue? É o que e qual quando você dá opções. Sua a pronúncia é a mesma, a mesma coisa. bruxa, é. Entendi. É como se eu falasse assim, qual bruxa você prefere? Vermelho ou Nossa. Bruxa? Mas aí, eles não, não confundem isso daí? Não, porque não. é tipo, quando eu falo no português, a palavra manga. Ah, pode crer. É. Aí é. você... Com contexto você entende. Exatamente. Hum. Aí você fala, ah, essa manga tá boa, aí você fala, hum... É, é Não, <risos> é verdade. É fruta, você né? entende que é a fruta, que fruta, realmente. <risos> isso. Olha, isso aí... Nossa, isso aí é mansão, hein? É, é manchão, manchão é. do mamão. Manchão do mamão. Manchão do mamão, Zé. Tá a casa... é. <risos> você colocou sua casa aqui, pô? <risos> <risos> Abóbora, em inglês, se diz pumpkin. Pumpkin. E essa figura com boca, olhos e tudo mais é Jack. Jack. Jack. Jack seria, é Jack. um personagem que eles fizeram? É, eu não sei exatamente Jack. a origem. Pode ser até uma dica pra um vídeo do seu futuro no <risos> canal, ó. Jack. Mas o nome da abóbora com um, o olho e a boca que a gente conhece. Uhum. É, não é só um pumpkin, é o Jack. Ah, entendi. Ele se transforma num pumpkin, né? Um olho, o rosto, a boca, tudo mais. Que legal. Então. E vira um Jack. E né? Jack.. Jack é um, é um nome, é um nome também, isso, né? é um Com, nome. Comum, assim, né? Olha é essa aí, não, essa daí, Não, essa daí tá aparecendo de verdade mesmo, né? No, verdade, tipo, você foi, Você entrou num cemitério à noite e tá... É, tá, Tem tá um é monte um de um cruz, cruz, cruz ali. Isso, né, que é no cross, caminho. né? Cross. Cross. De cruz? Deixa eu te fazer é. uma pergunta agora. Eu, eu, eu lembro que eu jogava Yu-Gi-Oh! Quando eu era mais... Que é joguinho de carta, né? Yugi. É. E o, o cemitério eles chamavam de gra gra ah, Graveyard? Ah, Graveyard. Graveyard. O que, que é isso? É, um, é a mesma coisa. mesma coisa. É a variação de duas palavras para o mesmo. Tipo, sei lá, tumba. Tem gente que chama de tumba, tem gente que chama de túmulo. Ah, entendi. Tem gente que chama de. sei lá. Tanto que se eu falar um ou o outro, o cara vai entender, que, vai entender que, que, é que é o lugar onde ficam os mortos lá. Perfeitamente. Ah, ó, morto. <risos> Morto, morto, <risos> cadáver, né? É, Pedal de presunto, tudo o <risos> é, que são várias. Não entendi. Eu não entendi pra, que remete a uma coisa só. Exatamente. Ah, legal, legal. É bom. Então, isso aí. Eu, eu não passei uma noite aí, não, cara. Eu, eu também não. Eu, também não. Tem, tem, uma, tem uma witch ali. A, a ah, Cara, ah, ah. Esse é meu aluno. Muito bem. <risos> Very good. E, Marcelo, você já ouviu falar na Bloody Mary? Eu lembro mais ou menos, que no Brasil tinha uma parada uhum. relacionada à Bloody Mary, só que no Brasil ela era chamada de loira do banheiro. É exatamente isso. A Bloody Mary é como se fosse uma referência do nosso, do, do, da nossa loira para os Estados Unidos, né? para a cultura americana. Uhum. E isso explica um o mais. Eles importaram de lá, né? a galera do Brasil que importou a lenda lá de fora. Acredito que sim. né Pô, Deve ser isso, provavelmente, porque o brasileiro... É negócio de puxar uns negócios <risos> de fora, né? E aí, aqui no Brasil, ficou conhecido como loira do banheiro. Uhum. E assim, lá, a Bloody Mary ela tem um jeito de invocar, e a loira do banheiro tem outro jeito de invocar. É diferente. Diferente. Né, é? Hoje, como que funciona lá, lá fora? Lá, lá fora você tem que chegar no, no espelho do banheiro e chamar Bloody Mary três vezes. Então, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Aí ela aparece... Né, toda divando ali, <risos> ou muitas pessoas falam que ela vem pra, vim, pra, pra fazer vingança, uh -huh. ou às vezes só pra conversar e perder o seu futuro. Agora, aqui no Brasil, como é, que funciona? como é que funciona? Então, aqui no Brasil, eu lembro que a galera falava que você tinha que... ó você vê como brasileiro é, é um bicho desgraçado mesmo. <risos> que você tinha que ir no banheiro e aí você tinha que falar palavrão. Era três palavrão, é. não era... Não um, um, um, ia lá e falava ah, loira do banheiro, não, tinha que falar palavrão, mesmo. olha só pra você ver, né? Já ensinando a criançadinha a falar palavrão. E dar descarga no banheiro também, não sei o que tem a ver, né mas você tinha que dar descarga no banheiro também, daí aparecia a loira. E é assim, eu confesso que eu, uma vez eu tava sozinho em casa e eu queria uma companhia eu, eu fiz, você pra vê. ver se ia aparecer a loira ah, pra vir fazer companhia, mas não apareceu, cara. Não apareceu? Não. Apareceu? não. Então, o que que é essa menina lado? o que é isso? Que... Mas o que é isso? E assim, se você digitar né, no, no Google aí mesmo, Blood Mary, uhum. né, que Blood Mary significa é, a Maria Sangrenta, é isso? Isso, a Maria Sangrenta. Mais ou menos isso aí, né? É, né? E se você digitar Blood Mary no Google, você vai... Não se espanta não, mas você vai dar de cara... Com um monte de suco, né? É isso, é, verdade, é. é isso mesmo. Um monte de suco. Um monte de suco lá uma bebida, né? É um coquetel, né? Uma bebida feito com tomate, com vodka. tomate, né? Então por isso a cor, né? Com azeitona, né? E outros componentes <risos> né? bebíveis eu não bebíveis, sei lá. <risos> o pessoal fala que também ajuda na ressaca. Mas olha aqui, agora o Gabi na dúvida. É. Vai vodka e é pra curar a ressaca? Pois é... Ou, ou das, às vezes, a versão pra curar ressaca deve ser... Mas aqui é a história, né? Pra você não ter ressaca, continue bebendo. Continue bebendo, aí você não vai ter ressaca. Eu então acho que é por isso que, que cura a ressaca. Deve ser, deve ser isso aí. Lernis, o que, que você ficou mais impressionado com esse vídeo hoje? O que, que você aprendeu no aspecto cultural que envolve o Halloween e tudo isso que a gente falou aí? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esquece de saber mais sobre mitos, memes desmistificação de... De coisas, histórias cabulosas, entretenimento também, lá no canal do Marcelo, não adivinham, confere lá. Essa é uma mensagem final aí para os meus queridos learners. Bom lembrar também, o pessoal, que a gente fez uma, uma parte, um, a gente fez um vídeo lá no meu canal também. Sim. Né? Nesse vídeo no meu canal a gente comentou sobre os, os memes em inglês, né? os ícones da internet falando inglês. A, é, a, a gente, gente analisou, é... né? Tem, tem Joel Santana. Né? Tem o Chapolin falando em inglês, o Charles falando o Charles. inglês, meu, vai lá, o inglês fino do fino O inglês fino do fino Então vai lá, tá aqui na descrição do canal do Marcelo que a gente vai fazer um react dos ícones da televisão da internet falando em inglês. É imperdível esse vídeo. É imperdível, é imperdível. Tá? Ficou legal ainda. Então, Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no meu canal. Adorei, cara. Parabéns aí Júlio, você eu gravada. que agradeço, cara. Como eu falei, <risos> satisfação mesmo, estar tá tendo essa oportunidade mesmo de gravar com você. Oh, cara, Porque, cara, parece. o cara é meu professor, né? E a gente tá aqui gravando, cara. É. Assim. E agora a gente vai é, tomar uma, né? Tomar uma, <risos> vamos tomar uma, aqui, ó. Tomar uma, uma água. Tomar aqui. uma água aqui. Tá? <risos> so that's it for today, learners.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 Everyone here to the pumpkin soul in this town. Don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Number